viva amigas, fazemos um nó de macramé em crochê, reparem, aqui vamos fazer uma meia volta e agora vamos pôr uma meia volta ao contrário e faz um nó de macramé que está na agulha isto é uma volta de cotovia, vamos passá-lo para este lado, custa um bocadinho, não muito e agora vamos aqui. Aqui é que é preciso abrir, que é para não fazer muita pressão. Agora vamos passar o cordão pelo meio para ficar com o nó de macramé dentro do cordão. Eu puxei isto da minha cabeça extraordinária porque o nome do meu canal é Macramé Crochê e agora consegui juntar as duas artes. O macramé aqui o nó e o crochê. Veja o verso também é muito lindo. Isto é top, a minha melhor invenção de todos os tempos.